Cabeleleira Leila. Cabelos, cabelos? Cabelos. Cabelo. Corta esse cabelo. Fui parado pelos policiais ontem vindo do mercado. Eles me disseram: "Você é preto, não pode fazer essas graças no cabelo." Vim embora triste para casa. Seu cabelo é lindo. Cabelo cacheado, elogiado, bem cuidado e bem tratado. Já foi muito criticado. Eu faço do meu cabelo uma escultura de museu. Apenas olhem, sem pôr as mãos. Assim eu me alegro e quem vê se satisfaz. Bárbara tem família. Você precisa sofrer para ficar com o cabelo bonito. Eu passei mais de 10 anos da minha vida lutando para ter o meu cabelo natural. Eu precisei passar por momentos traumáticos que dificultaram o meu processo de alto amor. Como exemplo, fazer relaxamento e sofrer com queimaduras que geraram machucados no meu couro cabeludo. Nos Estados Unidos e no Togo, na África... Fui parada na rua por pessoas que acharam meu cabelo lindo e vieram elogiar. O curioso é que eram pessoas negras com os cabelos cortados, alisados ou trançados. Que se deixassem o cabelo crescer naturalmente, teriam um cabelo igual ao meu. E elas queriam saber o que eu fazia com o meu cabelo. Por que você fez isso? Você é doida? Seu cabelo era tão lindo e eu continuei gostando do meu cabelo. É chato você querer mudar a cor do seu cabelo e as pessoas na rua te julgarem com apenas olhares. Já pensou em alisar? Você fica mais bonita de cabelo baixa. Esse pretinho gosta de inventar coisa no cabelo, né? Tá parecendo um beija-flor com esse cabelo azul. Tá maluco? Nunca faria essas loucuras no cabelo, não. Meus colegas da escola escondiam borracha e lápis no meu cabelo e diziam para a professora que eu que tinha pego. Minha irmã tem o um cabelo crespo e minha mãe fazia mil coisas no cabelo dela. Ela tinha que alisar, dormir de touca, com a cabeça cheia de grampos. Por isso, nunca gostei de fazer nada no meu cabelo. Minha irmã, depois que ficou adulta, nunca mais alisou. Seu cabelo é lindo, parece uma nuvem, um menino de 5 anos elogiando meu cabelo quando estava grande. Uma menina de 6 anos puxou meu cabelo e disse, Tio, tira essa peruca feia que você colou na cabeça. Primeira vez que ela me vê com cabelo solto. Fui contratado para desfilar coleção Bicho Solto. Eu era a cobra, Passaram um gel cola no meu cabelo não podia ter um fio para cima. Cara, teu cabelo azul tá muito maneiro, combinou a beça contigo. Fiquei feliz com isso e dei um sorriso.